E a gente deveria acelerar a participação popular para escutar as pessoas sobre qual projeto de cidade a gente quer. A cidade é para todo mundo. E a cidade precisa ser democratizada. Então nós vamos pensar a cidade, essa discussão tem que ser com consistência com seriedade. E para isso o governo do Distrito Federal precisa enviar uma revisão completa da LUOS. Não é o caso do projeto enviado pelo governo porque o projeto não é a revisão. Melhorias que seriam laterais e que acabou virando uma discussão estrutural sobre a LUOS. Não se discute uma mudança estrutural no território a toque de caixa. Nós não podemos nos conformar em ser uma das unidades da federação mais desiguais do país onde nós temos o Lago Sul com uma IDH da Suíça, e nós temos territórios como o Sol Nascente, onde as pessoas não têm aparelho público, escola, e falta uma série de políticas públicas. A lei que está sendo discutida aqui hoje, ela é insuficiente, e nós precisamos avançar para a construção de uma legislação que possa ter impacto social, real, para toda a sociedade no Distrito Federal.